Olá consulentes, sejam todos muito bem-vindos e eu já vou trazer aqui uma mensagem para o signo de gêmeos, então vamos lá. carta da imitação vamos complementar E também uma mensagem do oráculo. Oh. Carta da Essência. Deixa eu arrumar. Gêmeos, você pode estar se sentindo desconectado de você por não estar seguindo a sua verdade, o seu querer. Talvez você esteja em um momento de é assim mesmo e ok, para mim não funciona. E o que eu estou vivendo agora, não dá para ser mudado. Ou, vou seguir o mesmo que o outro, porque assim dá certo. Talvez por motivos mais inconscientes e muito bem profundos, como crenças limitantes, que faz com que o seu conhecimento e vontade de avançar, de mudar tudo, de conhecer o desconhecido, se torne apenas uma vontade muito distante. Então, agarra as oportunidades que vêm, mesmo que seja diferente do que você e o seu entorno conhecem. Mas, se for a sua vontade mais profunda, por que não investir nisso? Não é mesmo? Se é algo que você já vem pensando, já vem querendo e sabe que fará muito bem esse conhecimento, invista nele, porque é como se o confortável já estivesse desconfortável. Carta da Essência Dentro do seu coração há uma força inabalável.